Mais uma vez a crise política e econômica na América Latina e a incerteza sobre as negociações entre Estados Unidos e China fizeram a bolsa brasileira cair e o dólar a ultrapassar o seu maior patamar da história do plano real No Chile, governo e oposição tentam entrar em um acordo para realizarem uma reforma da constituição na Bolívia a situação continua se agravando, especialmente com a indefinição sobre novas eleições e com o aumento da violência. Na Colômbia existe agora uma ameaça de greve geral marcada para essa quinta-feira. E se não bastasse tudo isso, o acordo comercial entre Estados Unidos e China voltou a emperrar, com o governo chinês tendo dificuldades em convencer o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a adiar o aumento das tarifas contra os produtos chineses. Nesse cenário, o Ibovespa, que é uma média ponderada das principais ações negociadas na B3, fechou essa segunda-feira em nova queda de 0,27% aos 106.269 pontos. Já o dólar rompeu a barreira dos R$ 4,20, fechando no seu maior valor nominal da história. Ué, mas não tinha um pessoalzinho por aí dizendo que era só eleger o Bolsonaro que o dólar iria cair para casa dos R$ 3,20 já no primeiro ano? É, pelo visto, parece que não foi bem isso que aconteceu, né? Bom, mas, para ser justo com o Bozo, se ajustarmos o valor do dólar pela inflação brasileira e pela norte-americana, a máxima histórica deveria ser de aproximadamente R$ 7,60. Ou seja, o valor atual ainda está bem longe disso. Para amanhã, a expectativa ficará em relação à votação no Senado da PEC paralela da reforma da Previdência, que trata dos estados e municípios. Então.